Todas as novidades em primeira mão. E agora que você já sabe como fazer parte da nossa comunidade, vamos ao conteúdo. O que é alfabetizar? Alfabetizar é a capacidade de ensinar a criança a entender o que são as letras, para que elas servem e como organizá-las. A partir da alfabetização se dá o letramento, que é o uso social do conhecimento das letras, palavras, textos e afins. O quando começar a alfabetizar não está totalmente vinculado a uma idade específica, como se no aniversário de 5 anos da criança meia-noite, ela deixasse de ser incapaz de aprender a ler e a escrever e magicamente adquirisse essa competência. Não funciona assim. Na vida real, as coisas não acontecem como mágica. As crianças passam por um processo de perceber e assumir que escrever e ler é importante. E apesar de não existir uma idade ideal para começar a ensinar a criança a escrita e a leitura, é em média entre 4 e 7 anos que ela vai passar a sentir essa necessidade de ler. E existem sim muitas atividades que estimulam essa curiosidade. Resumindo, sabe quando que é o melhor momento para alfabetizar? Quando a criança pede. É nesse momento que ela percebeu a importância da leitura e da escrita para a vida. Quer saber mais sobre alfabetização na educação infantil? Escreve aqui embaixo um comentário ou faz uma pergunta. E se você ainda não conhece os nossos cursos, toda semana temos ofertas diferentes para a formação de professores na área da educação infantil. Confere a promoção aqui na descrição.